ligue 8 para reclamações O que você tá fazendo? Tô tentando investir uma grana. Espera aí, você liga para investir? É é Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso canal. E esse encontro é para mostrar para vocês mais uma pesquisa eleitoral. Como vocês sabem, a Genial Investimentos vem fazendo já há um ano, todos os meses, o levantamento com eleitores por todo o Brasil, para saber a intenção de voto e também o sentimento do brasileiro em relação a diversas, a diversas questões do seu dia a dia. Então, eu vou começar aqui já é, chamando os nossos convidados aqui meus colegas que participam todos os meses aqui comigo da dessa nossa Live para poder trazer e discutir a pesquisa eleitoral vou começar aqui temos o José Márcio Camargo que é o nosso economista-chefe Jairo Nicolau que é cientista político da Fundação Getúlio Vargas e o Felipe Nunes que é o CEO da Quest que é a parceira da genial nessa nessa empreitada de trazer para você cliente para você espectador aqui do nosso canal o sentimento do brasileiro nesse ano tão importante de eleições. Eu já vou, ó, um bom dia para todo mundo de casa, vocês aqui, já vamos direto ao assunto, Felipe, para a gente não perder tempo. Queria te pedir, por gentileza, Felipe, para mostrar uh, os destaques, os destaques dessa pesquisa de julho, para o pessoal de casa já entender o que, que tem de mudança, o que, que tem de novidade. Bom dia, Denise, Zé Márcio, Jaira, todo mundo que está nos assistindo. É, Denise estamos celebrando aniversário, né? É, é, começamos esse projeto em julho do ano passado e aqui estamos nós conseguindo olhar para a série completa é, e, e estamos muito felizes. acho que é um trabalho que está tendo uma repercussão muito bacana. então agradecer mais uma vez a Genial pela confiança, pela parceria. sempre bom ter a oportunidade de trabalhar é, é, né, com esse, com esse burro e com esse nível técnico para trazer para as pessoas a melhor informação. É, sobre a eleição desse ano. Né? É, a pesquisa de julho, essa que foi publicada hoje, foi realizada entre os dias 29 de junho e 2 de julho, portanto fresquinha, duas mil entrevistas, com eleitores 16 anos ou mais, a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos, para mais ou para menos, e o nível de confiabilidade é de 95%. Todo mundo já sabe, mas a pesquisa Genial Quest é trabalha com conglomerados, a gente sorteia municípios, sorteia setores censitários e faz entrevistas utilizando cotas de sexo, idade, escolaridade e renda. A gente entrevista é, é, essas duas mil pessoas em 120 municípios do Brasil. Os dados também são pós-estratificados para garantir que a gente tenha o menor erro possível nas estimativas desta pesquisa. E é importante lembrar, esse ano, as pesquisas são registradas, né? a nossa está no TSE, sobre o número 01763 de 2022. Mas vamos ao que interessa. É, a primeira coisa, Denise, é a observação dessa diminuição contínua né, das intenções de voto espontâneo indecisos. Olha como a curva vai a cada mês mostrando uma diminuição né, aos poucos no número daqueles que são os indecisos. Hoje, 40% dos brasileiros dizem que não tem uma opção de voto. Entre aqueles que se decidiram, 31% votando no ex-presidente Lula, 24% votando no, no atual presidente, o presidente Bolsonaro. A distância, portanto, de Lula e Bolsonaro diminuiu no voto espontâneo, é, de, né, de uma diferença ali que era de 32 para 20, agora de 31 para 24. É, só Ciro Gomes aparece de maneira significativa entre os outros nomes, ali com 1% de é, menções, os outros nomes nem aparecem. Quando a gente vai para o quadro estimulado, a gente vê nos três cenários testados. A gente vai sempre trabalhar com o cenário 1, um, que é o completo, que tem todos os candidatos que estão postulando vaga. É, o ex-presidente Lula aparece com 45% das intenções de voto, o presidente Bolsonaro com 31%, Ciro com 6%, Janones com dois, Tebet com dois, Pablo Marçal com 1%. Os indecisos são 6%, Branco nos ou não vão votar, 6%. O que chama a atenção aqui, Denise. Jários é Márcio, que diferentemente do resultado do mês passado, aqui a gente não pode cravar estatisticamente se a eleição seria decidida no primeiro turno ou é, é, é, né, no primeiro turno ou se haveria o segundo turno. Isso porque a soma dos outros candidatos está na margem de erro da pesquisa em relação ao volume de votos, de intenções de voto que Lula tem hoje na pesquisa. Quando a gente olha para o resultado é, comparado, né, esse, esse cenário número um ao longo do tempo, a gente vê que a grande mudança em intenção de voto para o Bolsonaro aconteceu de fato entre os meses de fevereiro e abril, depois a gente vê uma certa estabilidade em que há uma oscilação na margem de erro, a mesma coisa acontecendo com o ex-presidente Lula, então tem ali um cenário de estabilidade. O que não está estável, no entanto, aliás, desculpa, essa estabilidade muito explicada, claro, pelo fato de que cada vez mais é, o, o voto, as pessoas dizem que estão definidas em relação ao voto, L é, o eleitor do Lula, 78% dizendo que já decidiu, o eleitor do Bolsonaro, 76% dizendo que já decidiu, ou seja, a polarização está cada vez mais consolidada. Neste mesmo processo, nesse mesmo período, é, se a gente for fazer um balanço né, do primeiro semestre de 2022, a gente vê que a grande mudança se deu na redução da rejeição ao, ao presidente Bolsonaro, ele sai de 66% para 59% de é, janeiro para julho do ponto de de rejeição, enquanto que o ex-presidente Lula mantém o seu nível de rejeição próximo dos 42%, tem hora que 43%, agora 41 pontos, é, essa rejeição. Então, Lula estabilizado, Bolsonaro no primeiro, no primeiro semestre, caindo a sua rejeição. Agora, o relevante é né, o que, que poderia explicar, o que, onde é que estão né, os, os extratos mais relevantes em, em que as mudanças estão acontecendo. Se no nível geral a gente tem estabilidade, será que nos subgrupos tem mudança? E aí eu quero chamar atenção para as mudanças nas regiões Nordeste e Sudeste, nos outros, nas outras regiões as variações são simplesmente variações amostrais, dado que a margem de erro Sul, Centro-Oeste e Norte são margens maiores. No caso do Sudeste e do Nordeste, a gente observou uma variação é, positiva para o Bolsonaro é, fora da margem de erro. Né? Se a gente olha para a distância observada é, no Nordeste e no Sudeste, chamar atenção em especial para o fato de que no Sudeste a gente começa a ver ali um, uma aproximação né, significativa de Lua e de Bolsonaro. No Nordeste tem variação, mas a distância ainda é muito grande. Também chamar atenção para o fato de que é, há uma diminuição da diferença é, né, de intenção de voto entre o Lula e o Bolsonaro entre as mulheres. E aí o interessante é que o Bolsonaro consegue aqui roubar voto diretamente do Lula, né, nesse extrato. A diferença que era de 28 foi para 19, não em função de outra variação, mas por conta justamente da variação é, dos dois candidatos, do Lula e do Bolsonaro. E também chamar atenção é o que a gente observou uma mudança significativa das intenções de voto no percentual de renda de 2 a 5 salários mínimos de renda familiar. A diferença que era de 16 pontos, agora é de 9 pontos. Ou seja, se no quadro geral tem pouca mudança, no quadro específico, né, quando a gente olha para os extratos e compara as margens de erro, a gente começa a ver algumas mudanças. E é claro, quem está nos assistindo quer saber o que, que pode estar tá acontecendo, né, o que, que pode explicar essa variação. Então, a minha hipótese, Zé e Jairo, é a de que o Bolsonaro conseguiu, nesse último mês, passar a impressão de que está tentando resolver os problemas que preocupam as pessoas. Ou seja, o presidente foi capaz de gerar o que os economistas gostam muito, que é expectativa nas pessoas. Se essa expectativa vai ser transformada em frustração ou euforia lá na frente, é outra história, vamos precisar continuar acompanhando o quadro, mas o que me parece hoje é que o Bolsonaro conseguiu mexer no imaginário da população é, mostrando proatividade, né, mostrando que está tentando resolver os problemas. Eu vou dar dois exemplos. O primeiro é do preço dos combustíveis. Vejam vocês, caiu de 28 para 25 quem diz que o Bolsonaro é o principal responsável pelo aumento dos combustíveis e passou de 16 para 20 quem diz que é a Petrobras. Ou seja, ele conseguiu terceirizar responsabilidade. E mais do que isso, quando a gente pergunta você acha que o Bolsonaro está fazendo o que pode para impedir o aumento do combustível ou não está fazendo o que pode para impedir? Vocês vão ver que 42% dos brasileiros diz que ele está fazendo o que pode. Ora, professor, não é a maioria, de fato. A maioria continua achando que ele não está fazendo o que pode. Mas o relevante aqui é que se em intenção de voto ele tem 31 pontos, em demonstração de, atividade, de proatividade ele tem 42 pontos. Ou seja esse indicador está puxando para cima, né, a, a, a, a, digamos, a viabilidade política do, do presidente. Outra coisa que a gente fez questão de investigar foi como que a conjuntura do noticiário político, discutido aí nas redes sociais, no, no Twitter, discutido no noticiário político, como é que isso poderia estar tá sendo. É, é, é, é, como é que a gente poderia diagnosticar o tamanho do efeito desse, dessa conjuntura sobre perdão, as intenções de voto. Então, o que a gente fez? A gente fez uma bateria de grau de conhecimento sobre temas relevantes no dia a dia das pessoas. Vejam vocês como o resultado é interessante. 61% sabem que o presidente está tentando aumentar o Auxílio Brasil para R$ 600,00. 54% que ele brigou para forçar a saída do presidente da Petrobras. 46% sabem que ele está tentando criar subsídios para o setor dos transportes, para os caminhoneiros, taxistas, etc., e 45% que ele está forçando a redução do ICMS do Estado. Ou seja, há um, um fenômeno muito interessante, Jair Zé, em que o nível de informação das pessoas, mesmo no curto espaço de tempo, está cada vez maior. As pessoas estão interessadas, estão conversando mais sobre política, e isso se reflete nesses números. Agora, mais interessante do que isso, Denise, é o fato de que esse autoconhecimento tem produzido efeito sim, sobre a atitude política das pessoas. Quando a gente olha para o eleitor do Lula, por exemplo, 10% dele diz que aumenta a chance de votar em Bolsonaro por conta da criação do subsídio para caminhoneiro e por conta da redução do ICMS. Né? No eleitor nem que é aquele eleitor da terceira via, esse percentual de aumento de chance de voto em Bolsonaro chega a 26%, 27%, respectivamente. É. Agora, é claro, né, essa proatividade ela gerou resultados positivos para o presidente, mas o noticiário político também foi tomado por notícias negativas para o governo. Se a gente faz a mesma análise, a gente vê que, entre o eleitor do Bolsonaro, 17% diz que diminui a chance de votar nele por conta do, das denúncias de assédio na Caixa Econômica Federal e 10% diz que diminui a chance de votar nele por conta da prisão do ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro. No eleitor do Neném, o efeito é ainda mais relevante, que é esse eleitor que está em disputa, vamos dizer assim, com Lula e Bolsonaro. 43% diz que diminui a chance de votar em Bolsonaro por conta da prisão de Milton Ribeiro e 39% diz que diminui a chance de votar em Bolsonaro por conta das denúncias de assédio na Caixa Econômica. Ou seja, se no quadro geral a gente está vendo estabilidade e no quadro, né, no segmento a gente está vendo mudança, no noticiário o que a gente vê é uma certa anulação. Né? Lula perde um pedaço, Bolsonaro perde outro pedaço, mas no fundo, é, é, o que você ganha, né, em tese, por um lado, você está, de certa maneira, compensando, perdendo por outro, por conta desse noticiário. E o que não dá para ignorar é que, claro, né? Como eu mostrei, não é todo mundo que está informado, não é todo mundo que tem posição sobre esses temas, de modo que os principais problemas do Brasil hoje continuam importando na hora de avaliar a voto. 44% dos brasileiros continuam dizendo que o principal problema é a economia e o que chama atenção é o crescimento de 11 para 17, agora ocupando o segundo lugar, das questões sociais. Né? Ou seja, somando a economia com a questão social, que está falando de né, ali aproximadamente 60% dos brasileiros preocupados com essa, é, é, com essa temática. E por que, então, Lula continua na frente nas intenções de voto? Porque o eleitor que está preocupado com a economia e com as questões sociais continua votando mais nele do que no Bolsonaro, enquanto que o Bolsonaro empata na questão da saúde, empata na questão da violência e ganha do Lula na questão da corrupção, né, é, é, é, quem acha que a corrupção é o principal problema, vota mais em Bolsonaro do que em Lula, mas corrupção, saúde, violência, são temas que nacionalmente estão abaixo de, da preocupação sobre a economia e sobre a questão social. Esses são, Denise, os meus destaques desta pesquisa, espero com isso ter ajudado aí a entender o quadro político. Felipe, já vou te passar aqui uma pergunta que chegou do Sapere, que acompanha sempre nossas lives aqui, ele pergunta qual é a a pesquisa que tem mais peso, ou seja, que tem mais importância para a gente observar neste momento, se é estimulada ou se é, ou se é espontânea. Denise, é, agradecer aí nosso espectador, né? O que a gente está observando é uma confluência das duas estimativas ao longo do tempo, né? Quanto mais próximo a gente estiver da eleição, quanto maior for o nível de conhecimento das pessoas sobre os candidatos, mais o voto espontâneo vai se parecer, vai se aproximar do voto estimulado. Então, o que eu, como analista, recomendo para quem quer entender o cenário é primeiro olhar o voto espontâneo, até porque ali você vê a estabilidade do voto, e depois utilizar o, o voto estimulado para fazer cenários, né, para conjecturar sobre o processo eleitoral. É, então, eu olho, na verdade, para os dois indicadores, sendo que o espontâneo continua sendo aquele principal preditor do resultado lá na frente. Zé, já estão chegando também várias perguntas aqui, é, questionando se essas, a, a PEC que está para sair, que tem vários nomes, né? tem PEC Kamikaze, PEC Vale Tudo, PEC das Bondades, da Reeleição, se essa PEC que vai criar esses benefícios, qual é o poder que ela tem realmente de virar o jogo e fazer com que o, é, o presidente Jair Bolsonaro ganhe mais espaço, principalmente na população mais pobre, que é quem vai ser mais beneficiada, vai levar mais as vantagens desse, desse pacote, Zé? Em lugar, bom dia. Zé, baixa aqui ó, o, o seu microfone para a gente poder te ouvir melhor. Desculpe, desculpe. Em primeiro lugar, bom dia, um prazer estar aqui novamente, tá certo, com o Felipe e o Jairo. Né? É, vou agora, acho que é importante separar duas coisas. A primeira coisa é o efeito do ICMS, da redução do ICMS. A segunda coisa é o efeito dessa PEC que está criando o auxílio caminh caminhoneiro, que está aumentando o auxílio Brasil, aumentando o auxílio gás e etc. Certo. Vamos começar pela, pela questão é, da redução do, do ICMS. A minha avaliação é que essa redução do ICMS vai gerar um ganho de renda real extremamente importante para todas as famílias brasileiras e quanto mais pobre a família, maior vai ser o ganho de renda real, porque esses bens combustíveis, eletricidade, telecomunicações, transporte coletivo, são uma parte maior da cesta de consumo dos mais pobres do que da cesta de consumo dos mais ricos. Consequentemente, uma redução do preço, que vai ter uma redução em termos absolutos no preço desses bens, vai gerar um ganho de renda real, o que vai fazer com que essas pessoas tenham mais recursos, mais dinheiro para comprar outras coisas, aumentar o bem-estar dessas pessoas. Se isso vai significar um aumento... É, de votos para o presidente Bolsonaro, é, eu, eu, eu não consigo saber. Acho que a gente tem que esperar um pouco para ver, mas talvez o Jairo ou o Felipe consegue, ou, conseguem prever isso melhor do que eu. Mas que vai ter um ganho real de renda, não há dúvida, e é um ganho real maior para os mais pobres do que para os mais ricos, consequentemente, afeta mais é, as famílias mais pobres. A outra coisa é essa questão da PEC que está sendo discutida agora, no Senado, no no, na, na Câmara, que foi aprovada no Senado, que provavelmente vai ser votada na semana que vem, está certo? Essa PEC, ela, é, aumenta, ela cria o auxílio caminhoneiro de mil reais, ela aumenta o auxílio Brasil para 600 reais, está certo? E ela aumenta o Vale Gás. Essa PEC, ela é muito concentrada nos grupos de renda mais baixa, está certo? E... Nos caminhoneiros. A gente viu aí, é um dado que a gente viu aí, é que... É, é, é, é, é, a, a, a, a... Existe uma probabilidade, quer dizer, isso pode sim aumentar a probabilidade de votos do presidente Bolsonaro, né, algumas das perguntas foram, que foram apresentadas, algumas das respostas, é que, é, por exemplo, essa coisa, o, o, o, essa questão do auxílio Brasil, tá certo? tem uma, uma pergunta interessante, quer dizer, um resultado interessante dessa pesquisa é o fato que a diferença no Nordeste teve uma redução extremamente forte de um mês para outro. Será que isso tem a ver com... É, o Auxílio Brasil, será que o aumento do Auxílio Brasil vai afetar ainda mais as intenções de voto do presidente bolsonaro do Rio do presidente Lula no Nordeste. A gente não pode esquecer que lá em 2018 o Fernando Haddad teve 70% dos votos no Nordeste, tá certo? E agora que a gente tem o presidente Lula tem as intenções de voto 59% no Nordeste. Ou seja, de uma certa forma o presidente bolsonaro já está aparentemente é, é, conseguindo algum ganho. De voto aí no Nordeste, certo? Então, quer dizer, eu acho o seguinte, eu acho que é muito provável, é muito provável que é, essas medidas efetivamente tenham alguma é, influência nas intenções de voto aí, é, nas, nas próximas pesquisas. Também vou pegar uma, uma carona aí na resposta do Zé, do, é, do Zé Márcio, porque ainda, na verdade, esse benefício ainda não chegou de aument... aumentou já em comparação ao Bolsa Família, mas esse aumento de 400 a 600 Ainda não chegou no ainda bolso. Não chegou. Ainda não chegou. E da chegou. mesma forma, a redução dos preços dos bens também ainda não chegou de, de, inteiramente no bolso das pessoas. Uhum. Então, quer dizer, ainda está a caminho. Né? Sim, então, sim, ainda está a caminho. O que será que justifica, Jairo, já essa queda na rejeição do Bolsonaro se, essas, se essa PEC ainda não surtiu efeito? Então, o que será que está motivando Sim. isso? Será que é toda essa, essa. Será que essa visão que o eleitor já está tendo, que pelo menos o, o presidente está tentando baixar o preço da gasolina, já com todo o barulho que ele fez, com as, trocas, as diversas trocas que ele fez de, do presidente da Petrobras? E o que, que você acha disso? E outra coisa, você acha que o eleitor vai ter a noção? de que esses benefícios vão só até o fim do ano? Porque ele, a hora que ele começa a receber, ele pode achar que é, que é permanente, não é, é só até dezembro, esses benefícios da PEC. O que, que você acha, Jairo? Opa, não estou ouvindo o Jairo. Tá budo. Bom dia, bom dia para todos. Bom dia, Denise. Bom dia. É, o Felipe não fez uma ótima apresentação, mas ele não mostrou os dados da avaliação do presidente. e eu, eu diria que a gente tem uma, uma espécie de um paradoxo, assim, de uma situação curiosa. Não, desculpa, eu, sou, eu, eu me referi à queda da rejeição, é verdade, não mostrou a, é, a aprovação, a, a mas a gente mostrou a, rejeição, a queda da rejeição. Bolsonaro não diminuiu. Quer diminuiu dizer, um o que eu estou né? chamando de paradoxo é o seguinte: a avaliação é, da população com relação ao governo, ou seja positivo, negativo, regular, isso não mudou. Mas a pesquisa para também para a gente ser rigoroso com, com análise de dados a pesquisa também não mudou a corrida nacional quer dizer o que a gente teve no âmbito nacional foi uma variação de dois pontos completamente justificável dentro da, da ideia de que a pesquisa tem uma margem de variação né a chamada margem de erro como o próprio Felipe chamou a atenção de dois pontos é que é a margem do instituto então de, da pesquisa de julho para junho não, não houve grandes mudanças no agregado também não houve grandes mudanças na avaliação do presidente os dados que ah, o Felipe não apresentou acho que eu, eu, eu acho que a gente tem que olhar para dentro como o Felipe chamou a atenção para ver algumas mudanças talvez a gente ainda nesse momento porque é natural que a gente sempre queira ver mudança porque a, de uma pesquisa para o resultado sem mudança é um pouco entediante. Né? Mais um mês e não aconteceu nada. Lula está com 15 pontos. Mas é mais ou menos isso que aconteceu. O Felipe nos mostrou, quando a gente olha certos subgrupos, ali sim tem algumas mudanças. E eu diria, é, a pesquisa de agosto vai nos mostrar se isso foi ruído estatístico ou algum sinal mais positivo. Me chamou a atenção a mudança no plano do voto feminino. É, se esse padrão continua na próxima pesquisa, o que a gente tem é que praticamente a simetria de, de voto de gênero acabou. Ou seja, é, se, na, mais uma pesquisa, se o Bolsonaro reafirma é, essa posição que ele obteve nessa pesquisa, a famosa distância entre homens e mulheres com Bolsonaro terminou. Nessa pesquisa, praticamente terminou. Então, é, um, é algo que chama muita atenção. E outra coisa que me chamou a atenção é a votação no Sudeste. O Sudeste, o banco de dados é, é muito grande, né? a margem de erro é pequena, porque mais da metade, ou seja, são cerca de mil pessoas ouvidas no Sudeste. E essa, essa redução da distância entre Bolsonaro e Lula, que a pesquisa mostra, ela, ela provavelmente não é ruído, ela é um sinal que deve estar acontecendo alguma coisa no Sudeste, e isso que eu acho que a gente tem que olhar como questão central, e a gente tem a sorte que a Quest vai fazer aí nas próximas semanas pesquisa para Rio, São Paulo e Minas, e a gente vai saber o que está acontecendo nesses três estados. Não é? Então, eu chamaria a atenção para esses dois pontos assim centrais. Um, é praticamente nada mudou no âmbito nacional, nem na avaliação do presidente, nem na corrida, mas quando a gente olha por dentro tem variações, Bom, se as variações estão acontecendo, é porque uma está anulando o outro. Se subiu entre as mulheres, por que ele não subiu tanto nacionalmente? É porque ele caiu entre os homens. Se, se subiu no sudeste e no nordeste não, e não melhorou muito nacionalmente, é porque em outras regiões alguma coisa está acontecendo. Enfim, um efeito está anulando o efeito de outro. E no âmbito nacional pouca coisa mudou, mas agora a velocidade da opinião pública vai se acelerar, e o Felipe, que é um craque é, é, aí com o Instituto, é, vão ficar atentos para isso. Eu também, né, Felipe? Eu acho que as pesquisas vão se acelerar também, o calendário vai ficar, a partir daqui a pouco, pesquisas semanais, e, e mensais, de, é, quinzenais e depois semanais. Eu acho que aí a gente vai ter muito material. É isso. Felipe, eu vou pedir para você comentar isso tudo que o Jair falou e o José falou também, mas antes eu quero só lembrar o pessoal de casa, que o Deilson Leite já colocou aqui no chat, o link para a pesquisa completa, caso vocês queiram ver com calma, ver todos os números, olhar, analisar com calma e com cautela aí essas variações ou não variações estabilidades, ou seja, o que for, de cada item aqui da nossa pesquisa. É, Felipe, eu passo a palavra a você. Elise, vou só pedir desculpa porque tem um telefone tocando aqui no fundo. Ah, coisa, coisa de programa ao vivo, né? É. Que, como diria um o ô louco meu, né? Quem sabe fazer ao vivo. Mas o, o, o, parou de tocar, tá vendo? É, eu queria comentar, porque já trouxe um pouco que é relevante, quer dizer, é, a pesquisa ela tem dois indicadores de rejeição diferentes. O primeiro indicador é o da avaliação do governo Bolsonaro. Esse indicador de avaliação do governo Bolsonaro. É, ele passou no semestre, nesse mesmo período, de janeiro para julho, de 50 para 47, ou seja, três pontos percentuais, totalmente tendo a margem de ano, não tem nada acontecendo. Agora, a avaliação pessoal do Bolsonaro é que caiu de 66 para 59. Nesse caso, a gente está falando de rejeição do indivíduo. Ou seja, o governo não consegue melhorar a sua imagem como um todo, mas o presidente consegue melhorar um pouco marginalmente aí, a sua imagem. Por que isso é importante, Denise? Porque na minha avaliação, o que essa pesquisa está constatando é justamente, eu vou reforçar esse ponto, a criação de uma expectativa. Né? Você chamou muito bem a atenção, Denise. O dinheiro, o auxílio ainda é de 400, o ICMS ainda é alto, é, é, o, o, o caminhoneiro ainda não recebeu o auxílio, ou seja, nada disso de fato aconteceu. Talvez a única medida é que os governadores, obviamente inteligentes, estão se antecipando, estão fazendo aquele... É um movimento estratégico, eles estão antecipando a queda do ICMS para tentar, de alguma maneira, capitalizar isso eleitoralmente, para não dizer que foi o Bolsonaro que fez, mas que foram eles que fizeram. Né? Então, o ICMS, em alguns estados, você já vê diferença na questão da gasolina. Então, assim, a expectativa ela é uma, uma variável importante para mim nesse momento, Zé Jairo, por quê? Porque ela pode se transformar em frustração ali na frente. Né? Ou seja, se os indicadores econômicos não favorecerem, não transformarem essa expectativa em capacidade de compra real das pessoas, da cesta básica, né, no preço da gasolina, etc., essa expectativa vira um problema, porque ela vira frustração. O que o governo está tentando fazer, claro. É transformar essa expectativa em euforia, quer dizer, em sensação de curto prazo, dizendo: olha, de fato aquilo que o governo fez deu resultado. Agora, para saber se isso vai acontecer ou não, vamos ter que continuar montando a nossa série histórica. E aí, Jairo, né, completando o que você disse, é, a partir de agosto as pesquisas Genial Quest passam a ser quinzenais. E no mês de setembro, as pesquisas Genial Quest. Vão ser semanais, o que significa que nós vamos nos encontrar mais vezes daqui até outubro, justamente porque mais coisas vão acontecer e a opinião pública vai ficar mais sensível a essas mudanças. É, é, eu estou né, muito curioso, confesso, né, parece conversa de doido que a gente acabou de publicar uma pesquisa, mas eu já estou curioso pela de agosto, porque é, é onde a gente vai ver se essa frustração que a gente está, se essa expectativa, aliás, que a gente está mostrando nessa pesquisa. Se confirma em euforia ou se confirma em frustração, e isso, obviamente, vai fazer toda a diferença no quadro político daqui para frente. Você, é uma, uma dúvida, porque a gente viu que a PEC passou muito rapidamente no Senado e a expectativa é que ela passe também muito rapidamente na Câmara. Passando tudo rapidinho, se mantivermos esse ritmo, se a Brasília mantiver esse ritmo, as pessoas começam a receber o auxílio, chegar no bolso quando? Julho. Julho esse Uhum. O auxílio, quer dizer, o dinheiro só vai ser disponibilizado depois que tiver uma... O governo tem que, depois de aprovada a PEC, tem que fazer uma medida provisória e é a medida provisória é que libera o dinheiro. Aí, nessa medida provisória, deve ter deve ser dito que o dinheiro vai ser pago no final, começar a ser pago no final do mês de julho, tá certo? Então, quer dizer, é, é, por, isso que, é por isso que o governo quer aprovar a PEC antes do recesso parlamentar, caso contrário, só no mês de agosto, que é quando voltar o Congresso, você teria que fazer, aprovar a PEC, e aí fazer a medida provisória, e aí pagar é, o, o auxílio lá no final do mês de agosto. Agora, o, o Felipe, mesmo na questão do ICMS, é verdade que os governadores estão antecipando aí, e uma, fazendo, reduzindo o mais rápido possível, mas a, a pesquisa não pegou, né? Pesquisa que foi do dia, até o dia 2, não pegou, porque o, a redução do ICMS aconteceu depois do dia 2, ou seja, mesmo o preço da gasolina lá, no, no, no, quer dizer, a, essa semana é que o preço da gasolina começou a cair de verdade. Então, quer dizer, é, é. Não, não chegou ainda no bolso das pessoas, não, não, nenhuma dessas medidas chegou ainda efetivamente no bolso das pessoas. É. Agora, tem uma parte que é, vai ser, eu acho que vai ser... É, impactante, num certo sentido, para as pessoas, principalmente para os grupos de renda mais baixa, é que essa parte, por exemplo, energia e telecomunicações. O cara vai pegar, a, a, o, quer dizer, vai olhar na conta dele lá e vai ver que em vez de pagar 100 reais, por, por, quer dizer, 200 reais por, por, por energia elétrica, o cara vai pagar é, 150, 160, tá certo? Ele vai ganhar 40 reais de verdade. Isso eu acho que vai fazer uma diferença enorme ou 20, ou 30, não importa o quanto, mas ele vai sentir um aumento de renda, isso eu acho que é um ponto importante. O Jário, você acha então que vai ter bastante efeito já no primeiro turno ou é uma medida que vai ter mais efeito no segundo turno? Olha, Denise, é, a gente está falando aqui da PEC como se fosse algo assim banal, né? É, já óbvio, o que, o que acontece é que a gente nunca teve numa eleição uma política pública dessa magnitude, porque... A legislação sempre proibiu que políticas dessa magnitude fossem feitas ao longo do, do ano eleitoral. Ou seja, essa PEC tá para muitos especialistas, está violando a legislação eleitoral, e isso é uma novidade. Quer dizer, eu só me lembro de uma eleição no qual nós tivemos uma política pública em julho, que mudou a vida dos brasileiros e que teve um enorme impacto eleitoral, que foi o, o, o Plano Real em 1994. Mas excluindo o Plano Real de lá para cá, os presidentes não, que estão no poder, ou seja, Fernando Henrique, Lula e Dilma, que estavam em eleição de meio de mandato, eles não puderam fazer nada parecido que o Bolsonaro está fazendo. Né? Porque a legislação proíbe, você não pode inventar gasto, não pode inventar política pública a três meses da eleição. Essa PEC foi um achado porque a oposição ficou amarrada, não tinha como votar contra, não é isso? E, e vai sabendo que agora está correndo contra o tempo. Porque é claro, claro, assim, é difícil falar claro quando a gente está tá, tratando de eleição, mas a probabilidade de que ela afete a vida dos pobres, para bem, é, é óbvia. Agora, receber certos benefícios não necessariamente se traduz em reconhecimento da política pública e voto. A gente viu que o auxílio, é. É, o auxílio emergencial é, não foi capturado pelo Bolsonaro, a avaliação do Bolsonaro não mudou em nada com o auxílio emergencial pelas pesquisas que a gente tem na época ou seja, ele não se beneficiou politicamente de algo que ele poderia ter se beneficiado é, tem muitos estudos já sobre isso né? mas é um enigma certamente a vida das pessoas mais pobres vai melhorar ou seja, com um, um volume de recursos dinheiro chegando de tudo quanto é lado as pessoas vão ter uma vida melhor eventualmente com a queda da inflação combinada aí por outras razões nesse período as pessoas agora se isso vai ser conectado digamos ao bolsonaro é outra história são os mistérios da opinião pública e de novo a gente está diante de um fato completamente novo excluindo 80 94 nas eleições presidenciais brasileiras e a gente não tem como não tem bússola não tem história para nos ajudar a pensar. Qual é o impacto disso sobre o voto? Eu não tenho a mínima ideia. O que vai melhorar a vida das pessoas, provavelmente. Agora se elas vão ver nisso a responsabilidade do Bolsonaro, do Congresso ou de ninguém, a gente não sabe. Isso aí é a política, né? Felipe, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se você acha que vai ter essa transferência ou não, e aproveita na resposta e, e responde também aqui que o que o Juliano está perguntando se ele está dizendo que gostaria de entender por que, que caiu a rejeição entre as mulheres, de Bolsonaro entre as mulheres. Então, vamos lá. Primeiro, é, o Jário comentou um assunto que eu acho que é fundamental para a gente aqui, que é, quer dizer, o Bolsonaro se vestiu, na minha avaliação, é, de Lula nesse momento para tentar competir com ele eleitoralmente. O nome disso na literatura, é triangulação. A gente tem casos famosos na, na, no mundo, né? o Bill Clinton e o Tony Blair, são dois, são dois né, líderes que triangulam os eleitorados dos outros, um conservador o ou outro liberal, para tentar é, melhorar as suas, as, as, né, os seus índices de competitividade. E eu acho que o Bolsonaro está fazendo isso e está fazendo bem, quer dizer, está tentando dar uma resposta para as pessoas é, que, de novo, é o papel do presidente. Se isso vai ter resultado ou não, eu acho que é perigoso para qualquer analista político dizer se vai ou não. Né? A evidência que a gente tem hoje, Denise, eu dei uma entrevista para a BBC essa semana falando disso, é a de que se a gente compara o percentual de eleitores que avalia bem ou mal o governo Bolsonaro, ou que vota em Lula ou em Bolsonaro, comparando quem recebe ou não o Auxílio Brasil, hoje a gente não vê diferença estatisticamente significativa entre esses grupos, o que sugere, portanto, que até aqui essas políticas não fizeram efeito. O motivo disso, aí vamos, podemos especular várias coisas, falta de comunicação adequada, é, ou então o eleitor está mais preparado, está menos né, ingênuo em relação a esse tipo de medida, tem um monte de coisa, ou a inflação corroeu né, o, o, o efeito positivo que a medida pode ter gerado, tem um monte de hipóteses que a gente pode especular o fato, eu não sei o que que explica, mas o, o, o fato é que não há diferença praticamente significativa entre quem recebe ou não o auxílio, olhando para a volta e avaliação do governo. Então, se o governo quiser que, neste momento, o efeito aconteça, ele tem que, provavelmente, mudar alguns desses é, cenários. Algumas dessas variáveis são incontroláveis, né? O efeito disso sobre a própria inflação, o efeito sobre o dólar, o efeito sobre... É, a economia como um todo, outras são mais controladas, o governo pode comunicar melhor o que está fazendo e tentar com isso reclamar crédito pelas ações. Então, é, é, né, respondendo aí a essa, a essa questão, é, tem uma, uma certa é, incógnita nesse, nesse assunto e por isso eu já estou curioso, como eu disse, para ver é, agosto. Agora, é, é, o que me chama a atenção, Denise, é que o presidente está sendo muito ousado nesse momento, e, e é importante né, reconhecer isso, porque para muita gente é, é como se a gente olhasse para o resultado da pesquisa em maio e dissesse assim, olha, o prognóstico eleitoral, então, é que vai dar tal resultado. Né? Quando, na verdade, os políticos podem até dizer que não leem pesquisa, mas eles se informam o tempo inteiro por elas e vão tentar utilizar as pesquisas para para orientar as suas ações políticas. Né? Ninguém vai me convencer de que o governo Bolsonaro não está de olho nas pesquisas, em especial, com certeza, na Genial Quest, para tentar atacar o problema da inflação, que a gente vem há muito tempo dizendo que tem sido é, terrível para o governo. Né? E por isso o governo está fazendo tudo o que está fazendo aí. Né? Então, é, os atores políticos estão se movimentando, o ano eleitoral é um ano crítico, as pessoas se movimentam nas suas atitudes eleitorais, suas atitudes políticas. Tem emoção em tudo isso, né? nem sempre tem racionalidade. Efeitos de curto prazo podem ser decisivos, a gente já viu facada e queda de avião mudar o cenário eleitoral. Então, acho que está cedo para fazer qualquer prognóstico, mas eu diria que haverá ainda, até porque 40% dos eleitores estão indecisos em relação ao processo eleitoral. É, no voto espontâneo, a gente ainda tem espaço para que mudanças aconteçam e o governo vai fazer sua parte, obviamente, para tentar mudar esse quadro. Tá ótimo. Podemos encerrar ou vocês têm alguma, algum outro comentário para fazer? Deixa, devolve aqui, Boni, por favor, a imagem deles para eu ver. Podemos encerrar? Zé, Jairo, o Felipe, podemos? Acho, acho, que, acho que sim. Eu só tenho um comentário para fazer sobre essa observação do Felipe e do, do, do Jairo. Quer dizer, Na verdade, é, a gente não conhece o contrafactual, né? a gente não sabe o que, que estaria acontecendo se essas, se, se, se, se essas coisas que estão sendo implementadas aí não estivessem sendo implementadas. Então, quer dizer, não é que não... Estou eu, eu falando, por exemplo, Auxílio Brasil. Né? Suponha que não tivesse aumentado o Auxílio Brasil. A gente não sabe como é que estaria a posição do presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula na... na, na na, na, na, na eleição, aí nas intenções de voto. Então, quer dizer, na verdade, a gente não sabe nem o que, que, que poderia ter acontecido. Então, quer dizer, existe muita incerteza. Esse é um ponto Zé... importante. E esse negócio, só um minuto. E a, esse ponto do Jairo eu acho que é super importante. É, é uma coisa muito nova. Né? Então, quer dizer, a gente não tem dados para poder comparar. O Zé, na minha aula de segunda-feira à noite sobre avaliação de impacto. Eu estava exatamente discutindo com os alunos a importância deles, quem sabe, descobrirem aí um, um desenho quase experimental para fazer uma avaliação justamente desse, desse quadro. Né? Porque pode ser, por exemplo, que pessoas do mesmo tipo, né, com características próximas, deixem de receber ou passem a receber algum critério ou outro, e isso ajude um, um avaliador cuidadoso a fazer a avaliação de impacto eleitoral sobre, sobre isso aí. Então, fica... Fica aí para os alunos que estão nos assistindo <risos> o, o, a, a, o convite né, para trabalhar o tema nas dissertações e nas na séries. Maravilha. Lembrando que são os somos três professores aqui, tanto o Zé, quanto o Jairo, quanto o Felipe, são professores. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês três aqui. A você de casa também, queria agradecer muito a sua, a sua presença. É importante para você, investidor, para você, eleitor, cidadão, Acompanhar também o desenrolar da campanha eleitoral. Coloca a sua opinião, coloca seu voto, vá votar. Isso tudo é muito importante para a democracia do país. Mais uma vez, obrigada a todos. Um beijo e até a próxima. Tchau. Você viu? Hoje é escrito tão bombando. Onde? É, What?